Eu sempre trago aqui no canal bônus sobre a apostas esportivas, mas começarei também a trazer bônus em poker E é isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. É, esse, o primeiro nome do meu canal era Aposta Poké Bônus, assim como o site Aposta Poké Bônus. Mas eu nunca trouxe bônus relacionado a poker, nem no site, nem no canal de aposta. E é isso que vamos fazer aqui agora. É, como você sabe aí, tem como você ganhar dinheiro no poker mesmo sem nunca fazer um depósito. Basta participando de freeholds, que são torneios com entradas gratuitas gratuitas e premiação em dinheiro. Existem vários, todas as casas de poker têm esse tipo de torneio. E alguns realmente vale a pena, porque a grande maioria você vai jogar contra muitas pessoas e por um valor muito baixo. Mas tem alguns free rolls aí que realmente vale a pena, que oferecem uma boa quantia, principalmente para quem é, está começando a jogar poker vale a pena também jogar esses free rolls. E apesar de jogar com dinheiro, eu também até hoje ainda jogo muitos free rolls, porque alguns, como eu disse, oferecem uma quantia aí que vale a pena. Mas além disso, Existem outros métodos e oportunidades que as casas de poker oferecem que são melhores ainda do que free rolls e são baratos também e muitas vezes até gratuito. É, oportunidades gratuitas de ganhar um dinheiro ainda maior do que oferecido nos free rolls. Vamos dar uma olhada aqui nisso. Existem outras oportunidades que as casas de poker oferecem? que na minha opinião são melhores do que, sem dúvida, são muito melhores do que a Rose e também melhores até do que o bônus de primeiro depósito. Que são oportunidades como esta aqui, por exemplo, são bônus que as casas oferecem para quando você faz algum depósito. Aqui é um exemplo que está oferecendo um bônus muito pequeno, mas apenas para servir como exemplo. É, neste caso aqui é na 888 Poker, mas geralmente esses bônus oferecidos aqui você tem que fazer um rollover. O tipo de promoção que você recebe muito quando está cadastrado, registrado nas casas de pôquer é um pouco diferente dessa aqui geralmente eles vão te oferecer é um código promocional onde quando você depositar irá receber um ticket de entrada em um torneio geralmente um torneio que vai oferecer uma quantia que vai realmente valer a pena por exemplo em um dos últimos que eu recebi foi na Paripoker, uma outra casa de poker. Eu recebi um código promocional que me dava uma entrada, se não me engano, era uma entrada de 5 dólares em um torneio. Acabou que eu consegui fazer esse é, dinheiro virar 130 dólares, mais ou menos isso aí. Então, ou seja, aparecem várias oportunidades assim que realmente vale a pena você ter uma conta é, nessas casas de poker para quando eles oferecerem um ticket de entrada, que não é um caso, mas oferecer um ticket de entrada para algum torneio que esteja pagando bem e você conseguir fazer uma grana. A partir disso ou seja você faz o depósito ganha o um ticket tenta ganhar esse dinheiro se ganhar esse dinheiro você pode sacar não tem rollover não tem nada inclusive pode sacar até o valor depositado Ok para mostrar aqui um exemplo aqui do que eu acabei de falar eu recebi um bônus na casa de Poker pare poker você vê aqui foi no dia 9 do 4, né? 9 desse mês, consegui acabando, chegando em quarto lugar e ganhando 480 reais de um ticket gratuito, ou seja, eu depositei 20 dólares, ganhei um ticket, ganhei isso aqui e depois fiz o saque de tudo, inclusive do valor depositado. Então essas aí são algumas oportunidades, várias oportunidades que as casas de pôquer oferecem. Esse histórico aqui que eu estou mostrando é um site gratuito, onde você pode ver o histórico seu e de outros jogadores. Você vê aqui que eu nem jogo muito, torneio na party poker, joguei apenas 4, quatro torneio provavelmente todos foram através de ticket gratuito que eu recebi isso aqui é apenas um exemplo para você ver como é possível você receber esses tickets e transformá-los em lucro aqui mais um ticket recebido também da casa 888 poker e vamos ver aqui qual que é o bônus ó. são 50 dólares quando eu depositar através de pix e ganho 50% até 50 dólares essa promoção aqui é diferente não é um ticket então é um valor que você recebe realmente na sua conta mas não é um valor que você pode sacar, você tem que praticar um rollover. Você vê aqui que são 60 dias para praticar o rollover. E o rollover do poker é diferente das casas de apostas. No rollover você vai jogando e vai liberando este saldo. Ou seja, no caso aqui, por exemplo, eu depositar lá 100 recebo 50. Então eu vou ter 100 de saldo e 50 de bônus. Conforme eu for jogando, vou liberando esses 50 dólares para minha conta. Tem 60 dias e caso eu não consiga liberar tudo, ao contrário do que acontece, nas casas, nas apostas esportivas, eu não perco meu bônus. Digamos que chegou 60 dias e eu só tenha conseguido liberar 20 dólares. Então 20 dólares são meus e 30 dólares do bônus são perdidos, ok? Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. É isso aí e até o próximo vídeo.